Pessoal, tudo bem? Você está com problema com sobrepeso? Tá? Você está atrás do produto Detox Caps? Presta muita atenção, porque eu vim aqui dar meu depoimento sobre falsas promessas que estão havendo no mercado. Tá? Porque assim talvez como vocês, eu também estava muito acima do peso. Eu estava ficando muito complexado com o meu corpo, tá? com a estética. Chegando a ponta, de eu ter até crise de ansiedade. Tudo bem? Então presta atenção que eu vou mostrar aqui os meus resultados de 5 meses, para você não cair nessas falsas promessas, tudo bem? O que, que acontece? Ao entrar na pandemia, eu já estava uns 5 quilos acima do peso, tá? Aí eu aderi o isolamento, ficando em casa aí no período de 4 meses, eu acabei engordando mais 15 quilos, tá? Onde eu estava comendo compulsivamente, estavam ficando muito preguiçoso, comecei a perceber flacidez nos braços, nas pernas problema com culote tá aonde literalmente eu tava muito constrangido com o meu corpo tá e literalmente começou a me afetar até o meu desempenho na cama tá então devido a esse problema eu procurei um nutricionista tá é como eu tenho muito receio de voltar para academia né? por causa de desse COVID, eu preferi simplesmente fazer uma caminhada e tomar algum suplemento algum emagrecedor chegando no nutricionista ele me indicou o Detox Caps, tá? Mas com algumas dicas, tá? Presta muita atenção. De primeiro momento, ao entrar no site, o que que me agradou? Se trata de um produto 100% natural. Ou seja, ele não tem contraindicação, tá? Pessoas com problema com diabetes, problema com pressão alta pode tomar, tá? Ele é aprovado e liberado pela Anvisa. E por ser um produto 100% natural, não precisa de uma prescrição médica. Tá? Um fator muito bacana é que ele não faz aquele efeito sanfona, porque ele não tem produto químico, ok? Só que não menos importante, o que está lá próprio no site estampado, ele só é vendido no site oficial, tá? Então não tente adquirir através de Mercado Livre, OLX, outras plataformas, não é autorizado por causa de falsificações que estão havendo no mercado, Tá? Então para você aí não acabar recebendo um produto falsificado ou nem recebendo, eu vou até deixar o link azulzinho aqui na descrição, primeiro comentário do vídeo, que foi onde eu comprei o meu kit, tudo bem? Lá eu parcelei em 10 vezes, chegou aí dentro de 7 oito 8 dias, não tive problema, tá? E qual está sendo o processo, como que é, ele é utilizado? Dentro do primeiro mês, tá tomando sempre dois comprimidos antes, tipo, eu pretendo ali antes do almoço, Dois comprimidos antes da janta. No intervalo, se você puder, de 10 horas, tá, tá perfeito, tá? Dentro do primeiro mês, o que, que eu senti no meu corpo, tá? Eu já comecei a sentir aquele desinchaço, quando você põe uma roupa, que você tá bem ali, é, começando a perder suas roupas, né? Tá começando a te incomodar aquela roupa colada. Então, eu perdi um pouco daquele desinchaço. Tá, comecei a ficar mais disposto, que eu estava literalmente ficando muito preguiçoso. Começou a me dar mais, fiquei mais ativo, né? Só que dentro do primeiro mês ali, eu perdi apenas três kg. e meio, tá? De início para mim foi muito bom, porque literalmente sem você praticar nenhum exercício, tá? Então, porque assim como o especialista me falou, falou assim, a mesma coisa quando você quer ir para academia que você quer ficar forte. Dentro de um mês você vai atingir seu objetivo. Óbvio que não, então isso aqui não é um pote dos milagres, tá? Você tem que gradativamente fazer com, conforme pede aqui o produto que você vai ter seus resultados. Mas não acredite se as pessoas falar para você que você vai emagrecer 7 quilos dentro do primeiro mês, 10 quilos dentro do primeiro mês, tá? O próprio produto te dá 90 dias de garantia. Então se você não tiver um mínimo de resultado, é só pedir a devolução do seu dinheiro, ok? Bacana! Aí o que, que acontece? A partir do segundo mês eu comecei a fazer caminhada em umas áreas mais propícias, sem muitas pessoas. Caminhava duas, três, cheguei até a caminhar cinco vezes por semana. A partir do segundo mês, os resultados eu senti mais acelerado. Tá? Eu ingeria bastante água, porque a gente sabe que assim, ajuda o nosso metabolismo a né? absorver. Enfim, após o longo, aí, cinco meses, quantos quilos eu perdi? Tá? Eu perdi exatos... 18 quilos tá em cinco meses eu vou até deixar aqui a minha foto de cinco meses atrás tá se você repararem minha bochecha bem inchada né? bem meus ombros se você reparar muito volumoso alto você vê que eu estava quase um ponto de obeso quando eu estava nesse estado tá eu literalmente estava tendo até crise de ansiedade então por isso que eu decidi também procurar e me cuidar tudo bem? Então o propósito é assim, é que vocês não acreditem se as pessoas falarem para vocês que você vai, vai emagrecer 10, 15 dentro do primeiro mês. Não! Ao longo aí de 5 meses eu estou tendo esses resultados, tá? Estou muito grato, mas não caia nessas falsas promessas que venho falando. Tudo bem? Então espero que vocês tenham bons resultados. Se quiser comentar aqui embaixo a sua experiência, as suas dúvidas, que eu posso ajudar vocês. Muito obrigado e bons resultados a todos!